Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de todas as semanas aqui no canal Numerologia Real, seu canal oficial da numerologia e desenvolvimento pessoal e viver uma experiência memorável. Né? A vida é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo viver também é uma experiência dura e cheia de desafios e muitos desses desafios inevitavelmente eles chegam inesperadamente. Mas se você tiver a mentalidade e orientação adequada, toda essa experiência pode se tornar muito mais prazerosa, né? E nesse vídeo nós vamos voltar ao começo, né? Eu vou te provar de uma vez por todas que a numerologia, é, ela não é uma fórmula fantasiosa para o sucesso. Então assiste esse vídeo até o final e você vai descobrir que a numerologia é uma fórmula matemática que vai te ajudar a se envolver mais com a sua vida, a curtir mais a sua vida e também a se conhecer melhor, né? A numerologia real te ajuda a desenvolver habilidades essenciais para tornar a sua vida muito melhor Todos os dias, né? Ela te ajuda a obter resultados reais. Muitas pessoas presumem que o nome, né, o dia e até a hora em que nós nascemos determina o nosso destino. Mas na verdade é bem o oposto, né? Nós somos nós que determinamos o nosso destino. No momento que nós nascemos, nós já estamos determinando o nosso destino. E o desenvolvimento pessoal é um processo que dura por toda a vida. Né? E quando eu falo em desenvolvimento pessoal, eu estou me referindo a todo o processo de realização. Né? E a numerologia é importante nesse processo porque é uma das maneiras mais eficientes para nós avaliarmos as nossas aptidões e considerarmos os nossos objetivos de vida, né? não só levando em conta as nossas necessidades, né? a nossa vontade, mas principalmente é, se utilizando de todo o nosso Potencial, né? Usando nosso potencial aí ao máximo. E a verdade é que nós somos muito mais sábios do que nós acreditamos ser, né? O problema é que quando os problemas, né, temos um trocadilho e começam a se acumular, nos causa frustrações, né? E pior ainda, quando as contas começam a se acumular e à medida que tudo isso vai nos deixando cada vez mais estressado, é muito fácil realmente nós nos esquecermos que somos maiores que a vida, né? E acabamos escolhendo viver limitados pelas. Dificuldades, né? E o desenvolvimento pessoal pela numerologia, na realidade, nada mais é do que o hábito de nos tornarmos pessoas melhores, né? Melhores de um modo geral, né? Não só com relação às pessoas, mas também com relação a nós mesmos. O desenvolvimento pessoal envolve o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento social, afetivo, né? E todos os aspectos da nossa vida que estão diretamente ou indiretamente ligados aí à nossa satisfação e à nossa realização pessoal. E em um mundo multicultural, né, onde a colaboração é necessária, sermos capazes de saber como explorar corretamente as nossas habilidades, e principalmente como entender não só as nossas necessidades, mas também as necessidades das outras pessoas, é o que diferencia as pessoas realizadas das pessoas frustradas e infelizes. Né? Saber entender nossas necessidades e usar corretamente as nossas habilidades é essencial para as nossas Realizações pessoais e saber utilizar corretamente essas habilidades e né? é, entender as habilidades das outras pessoas é essencial para o nosso sucesso. E um dos segredos das pessoas mais bem sucedidas no mundo é justamente a capacidade de saber valorizar e de explorar né, para o seu benefício as diferenças e as semelhanças entre as pessoas. É, a diversidade é muito importante para o sucesso. Né? Uma das coisas mais importantes para a felicidade de qualquer pessoa é ter inteligência emocional, né? compreender, processar e expressar seus sentimentos corretamente. Né? Isso é essencial para a felicidade de qualquer pessoa. Como nós sentimos e fazemos as coisas afeta a maneira como nós vivemos e tudo o que as outras pessoas fazem também nos afeta de um jeito ou de outro. Né? Então, se nós podemos prestar atenção nas pessoas e se formos capazes de compreender os seus sentimentos e as suas intenções, né, é tão importante quanto entender e expressar os nossos próprios é, sentimentos. Né? E, querendo ou não, é, todas as nossas conquistas dependem de mais alguém além de nós mesmos. Né? Então, uma das coisas mais importantes para alcançar o sucesso é a nossa capacidade para construir relacionamentos equilibrados, relacionamentos saudáveis né? e relacionamentos especialmente satisfatórios aí, é, com os outros também, com nós mesmos, né? Se nós não nos relacionamos bem conosco mesmo, é, mesmo, nós não vamos conseguir nos relacionar bem com os outros, né? Outra questão que limita a nossa realização é o medo, né? O medo é um sentimento terrível, pode ser um dos seus piores inimigos ou pode ser seu maior aliado se você usar, souber usar ele a seu favor, né? Uma coisa muito importante para a nossa felicidade é saber usar o medo como nosso aliado e para fazermos isso é preciso conhecermos as nossas vulnerabilidades, né? Aliás. É, no vídeo da semana passada eu falei sobre as vulnerabilidades. Né? Eu ensinei também a identificar as vulnerabilidades explícitas e as vulnerabilidades ocultas. Né? Eu vou deixar, inclusive, aqui no canto do vídeo, não sei qual dos cantos, aí, mas aí onde está a sugestão do vídeo. Aí eu vou deixar a sugestão desse vídeo até o final, depois, é, assiste esse vídeo até o final. E depois você aproveita e já assiste ao outro e aprende a identificar e lidar com as suas vulnerabilidades com base na numerologia. Né? Porque isso é fundamental para que você seja capaz de aprender a lidar com o medo e usar o medo a seu favor, inclusive. né? E entenda uma coisa, nós vivemos em um ambiente que está em constante mudança, né? e onde os nossos planos são alterados a todo momento, geralmente de uma maneira completamente inesperada, né? e muitas vezes de maneira até indesejada. E é daí que surge o medo, né? e para superar o medo nós precisamos conhecer e saber lidar com as nossas vulnerabilidades. Mas isso só não basta. Né? Para nós nos sentirmos pessoas bem-sucedidas e realizadas, nós precisamos aprender, literalmente, a abraçar as incertezas da vida. Né? Você precisa aprender a lidar e a conviver com as mudanças e a se adaptar a elas. Né? Muitos desafios fazem parte da nossa vida aí a cada momento. Né? E cada um deles contribui tanto para a nossa felicidade, para o nosso sucesso, quanto para a nossa infelicidade ou para o nosso fracasso. Mas todo desafio que se apresenta na nossa vida segue um padrão, né? e esse padrão se baseia nas nossas características pessoais, né? nos nossos comportamentos. Todos os desafios que nós enfrentamos é como, e como nós os enfrentamos né? são um reflexo da nossa personalidade. E é por isso que é muito importante entender como esses desafios tendem a se desenvolver. Tá? Existem quatro tipos básicos de desafios, aí aliás, tá? que todos nós enfrentamos e não de, uma, de vez em quando, né? nós enfrentamos isso a todo momento. um desafio mental, né? que coloca a sua percepção, a sua concentração, a sua memória à prova. O físico, que são aqueles desafios mais cansativos, né? que exigem e testam a nossa capacidade física e testam os nossos limites, né? O emocional que envolve as suas emoções e a sua conexão com elas, né? a maneira aí como nós lidamos com as emoções, mais precisamente, né? É, é, e o desafio da comunicação que está ligado à nossa capacidade de nos expressarmos corretamente e também à nossa capacidade de entendermos a maneira como as outras pessoas se expressam, né? É, porque na realidade a expressividade é que nos permite compreender as outras pessoas corretamente nas suas ideias, nas suas necessidades e nas suas intenções. Né? E também permite que sejamos compreendidos corretamente pelas outras pessoas em nossas ideias, em nossas necessidades, em nossas intenções. Né? E é isso que nós conseguimos entender quando nós analisamos dentro do nosso estudo numerológico os nossos planos de expressão, o nosso status pessoal, natural e do período. Né? No estudo numerológico. É, nós conseguimos obter as duas orientações, tanto a natural, que é aquela característica é, típica nossa, né, quanto a do momento, que é aquela que varia de acordo com o nosso humor, com o nosso temperamento, com a época que nós estamos vivendo. E a verdade é que os desafios que nós enfrentamos não têm um prazo real. né, o desafio não tem data marcada para começar e acabar, nem tem prazo de validade. Né? Na realidade, eles permanecem com você pelo tempo que você quiser. Então, os desafios, na verdade, que vêm como desafios que você vê no estudo numerológico, nada mais são do que Digamos, orientações é, específicas de características que precisam ser corrigidas, né? É, ou que precisam ser melhoradas. Né? O que a numerologia faz é te ajudar a desenvolver uma mentalidade de crescimento, né? Seja qual for aí. É, todos nós temos um plano pessoal, né? Um, todos nós temos um projeto de vida. E para que esse projeto dê certo, ou que ele siga aí conforme as suas intenções, é preciso que se entenda quatro questões básicas: né? o que, como, porquê. E quando? Né? É, que habilidades você possui? E quais habilidades você precisa aprender e desenvolver? Né? Como você vai construir o seu futuro? Como você pode desenvolver melhor o seu projeto de vida? Né? Aí vem a motivação. Né? O porquê, como você vai, como você vai fazer, né? o que te leva a fazer. Né? É, Por que você quer e deve fazer aquilo? E o quanto e o qual é o momento de começar né? e colocar esse projeto de vida e as partes dele, em prática, aí, dependendo do caso. A grande maioria das pessoas passa pela vida sem prestar muita atenção nela. né Repare que todos aqueles que mais reclamam da vida das suas injustiças, é... repare que essas pessoas não vivem, né? elas literalmente passam pela vida vagando de um lado para o outro, né reclamando, apontando o dedo para tudo, apontando o dedo para todos. Repare que todas as pessoas que reclamam das injustiças, das desigualdades, etc, etc, etc., elas acreditam que consideram tudo, né? Só não consideram as suas próprias ações, né? E como as suas próprias ações se refletem nos resultados ou na falta de resultados que elas obtêm, né? É, seria mais correto dizer nesse caso, né? Quando nós passamos pela vida sem seguir os nossos valores pessoais, fatalmente, nós acabamos nos perdendo, e aí uma hora, né, quando nós acordamos. É que surgem as decepções, é né? que vem as mágoas, é quando percebemos de repente que não somos aquilo que gostaríamos de ser, né? E sabe por que isso acontece? Porque preocupamos, nos preocupamos demais é, em seguir as modinhas e os mimimi sociais né? para sermos aceitáveis e não percebemos que estamos cada vez mais desalinhados com os nossos próprios valores e com os nossos próprios interesses pessoais, né? É sempre importante lembrar que, para chegarmos onde nós queremos ir, nós temos que saber para onde nós estamos indo. né? Ou o contrário, né? para chegar onde nós queremos, nós temos que saber aonde nós queremos isso. E, infelizmente, a maneira como somos influenciados pelas situações, pela vida e pelas pessoas, né, cria muitas expectativas, cria muitas esperanças. E, no final, nós acabamos cedendo a essas pressões externas e acabamos lutando, muitas vezes... É, pelos objetivos errados, né? e chega um determinado momento nas nossas vidas onde nós percebemos que mesmo conseguindo ter aquilo que nós pensávamos que queríamos, nós percebemos que isso já não nos deixa mais felizes. Né? E isso acontece com todos nós em algum momento, e geralmente não é uma vez que acontece. né? Quantas vezes você não teve aquela sensação de estar fazendo tudo o que é possível né? para conseguir uma determinada coisa, aí, independentemente do progresso ou dos resultados que você vem obtendo você tem o tempo todo aquele sentimento de que você não está sendo do lugar, né? aquela sensação de insatisfação. Então, aí eu te pergunto, quais são os seus valores? Será que você sabe? né? Quais deles contribuem realmente para o seu desenvolvimento? né? Qual deles contribui com a sua felicidade? Quais deles mais atrapalha do que te ajuda, né? Então, você precisa saber definir os seus valores, quais são os seus planos. Será que você está realmente seguindo pelo caminho certo? Vamos ser realista, né? Quanto tempo ainda vai levar para que você consiga atingir os seus objetivos? Né? Ou pior, será que você vai realmente alcançar esses objetivos da maneira que você conduzindo sua vida e com a mentalidade que você tem hoje? Né? A grande verdade é que nós somos ótimos para julgar e analisar os outros, né? para analisarmos as outras é, pessoas, mas nós somos péssimos em nos autoavaliarmos né? de uma maneira parcial e objetiva. E por isso pode ser uma boa ideia buscar orientação na numerologia. Né? A vida é estrategicamente calculável. O tempo todo nós precisamos ser capazes de entender o que está acontecendo e saber com quais das nossas habilidades nós podemos contar, né? e quais habilidades e conhecimentos nós precisamos adquirir para atingir os nossos objetivos e para desenvolver todo o nosso potencial. E ninguém chega a lugar nenhum tá, na vida contando com a sorte. Aí. Suas falhas não podem ser corrigidas até que você realmente entenda onde elas estão né? e quando e como elas acontecem. Não adianta nada fazer ritual, ficar perdendo tempo fazendo lista, né? Apelar para santo, contar esperar alguma providência divina, porque nada vai mudar na sua vida, né? Muitas pessoas ficam chateadas com isso, mas não é deboche nada, é a realidade, né? O neurologista aí justamente para nos lembrar que independentemente de qualquer coisa, você não é aquilo que você faz, você não é aquilo que você pensa ser, né? Você não é aquilo que você vive ou aquilo que você experimenta. Você é aquilo que sobrevive a você. Então você é o resultado das suas próprias ações. Né? Você é o seu próprio criador e é a sua própria criatura. E haverá com certeza momentos em que as coisas parecem estar indo muito bem. Em outros a sensação de que nada está bem, que né? está tudo desandando. Mas o mais importante não é ser capaz de reconhecer, né? mas diria que o mais importante é ter parâmetros para reconhecer isso até mesmo para nos mantermos motivados. né? É, uma das coisas mais interessantes da numerologia é que nada é negativo no seu estudo numerológico. Na numerologia não tem nada negativo, né? tudo é informação e orientação. Então, pela visão da numerologia, tudo mais insignificante que possa parecer inicialmente, na realidade, pode deve ser entendido como realizações. né? E as específicas que você precisava mudar e fazer de forma diferente para tomar... A sua vida mais fácil são apresentadas justamente nas orientações do seu estudo numerológico com base nas suas características, no seu comportamento, na sua personalidade. No né? mundo cada vez mais competitivo aí que nós vivemos, se você quer ser alguém bem-sucedido na vida, é muito importante que você esteja sempre disposto aí, disposta né, a aprender e se manter sempre em movimento, crescendo e procurando se destacar. Né? Você precisa realmente conhecer as suas habilidades, saber como desenvolver essas habilidades e principalmente como utilizar essas habilidades Corretamente, conforme a necessidade, conforme o momento, né? E isso é que dá aquele sentimento de realização pessoal, né? A felicidade nada mais é do que nos sentirmos satisfeitos com aquilo que somos e com aquilo que nós estamos nos tornando à medida que nós crescemos e progredimos, né? Tudo no mundo é, depende das nossas habilidades, né? Todo mundo fala em habilidades, mas ninguém nunca te explicou o que são habilidades na realidade, né? Basicamente, as suas habilidades são atributos pessoais, né? são traços de personalidade. Sua sociabilidade é uma, é uma, é uma habilidade que depende diretamente do seu magnetismo pessoal, né? que está ligado ao seu poder de persuasão, que depende de suas habilidades de comunicação. Né? O desenvolvimento dessas habilidades envolve o processo de descoberta, de entendimento e de aperfeiçoamento né? de cada uma delas. Então, resumidamente, nós podemos dizer que tudo se trata de ser capaz de obter conhecimento da sua capacidade de realização para alcançar os seus objetivos pessoais. Né? É disso que se trata a tão falada autoconsciência. Né? Autoconsciência é isso. E o estudo numerológico, a numerologia em si, né, não é um facilitador, não é uma fórmula, uma fórmula mágica é, para o sucesso, tá? não é um atalho, nem um facilitador que permite que as pessoas preguiçosas obtenham facilidades misticamente. Né? A numerologia é uma fórmula matemática que te ensina a enfrentar os seus medos de frente né e serve para te lembrar que todos os desafios, que todas as dificuldades podem ser superadas né e tudo pode ser aprendido e pode ser contornado. Né? Se você tiver só um pouquinho de boa vontade e um pouquinho de disciplina na sua vida, você pode sim mudar as coisas imediatamente. Até, né? Não adianta querer colocar um plano de desenvolvimento pessoal em prática se você não sabe como fazer isso. Né? E a numerologia vai te ajudar a compreender a sua personalidade, a identificar e a superar os seus padrões de comportamento para que você possa viver da melhor maneira possível. E a única maneira de obter resultados reais na sua vida é se tornando consciente de si mesmo, tá? Nada adianta você perder tempo refletindo, fazendo listinha, fazendo anotação, experimentando, observando. Você precisa ter atitude e precisa ter a atitude certa diante de cada situação. Né? E isso você só vai conseguir fazer direito se você tiver alguma coisa que te diga com certeza o que você precisa fazer e como você pode tirar o melhor proveito dos seus pontos fortes, né? como você pode superar suas limitações e o que você pode fazer para identificar as oportunidades e aproveitar essas oportunidades da melhor maneira possível, né? Se a resposta estivesse dentro de você, você já teria encontrado, tá? Isso é numerologia, né? Se você quer entender melhor tudo isso, inclusive, solicito meus e-books gratuitos, o Mitou Verdade, a Mudança de Assinatura pela Numerologia e o Livro do Poder, tá? O Livro do Poder, inclusive, basicamente é um roteiro de um estudo numerológico quântico. Os links estão aí embaixo, na descrição do vídeo, tá? E se você precisar de ajuda, de orientação sobre a sua carreira, sobre a sua vida pessoal, sentimental, sobre qualquer área da sua vida, me chama pelo WhatsApp, me chama pelo Telegram, como você preferir, tá? Todos os meus contatos também estão aí na descrição do vídeo. Venha conversar comigo, me diga o que você precisa e eu te ensino a usar as informações da numerologia para conseguir tudo isso. Por hoje vamos ficando por aqui. Deixe a sua opinião aí nos comentários, compartilhe suas experiências de vida com as outras pessoas, compartilhe aí.